Olá! Exercícios para a região lombar é nossa dica de hoje para a sua pausa legal. Realizar pausas, se levantar, fazer pequenas caminhadas e alongamentos é importante para aliviar a tensão na região lombar. Que tal aproveitar a sua pausa legal e cuidar da sua coluna lombar? Exercício 1. Deitado, com a coluna encostada em uma superfície, chão, colchonete ou até a cama, dobrar os joelhos e encostá-los no peito. Segurar por 30 segundos. Exercício 2. Deitado, com as costas e pernas encostadas no chão, colocar uma faixa que alcance as mãos embaixo de um dos pés. Puxar e levantar a perna, mantendo-a reta tentando chegar ao ângulo de 90 graus Segurar de 20 a 30 segundos Fazer o exercício com a outra perna Exercício 3 Deitar de bruços com as mãos ao lado dos outros. Esticar o braço e ir levantando o tronco mantendo as pernas no chão Segurar por 15 a 30 segundos Exercício 4. Ficar próximo a uma cadeira com encosto. Manter os pés juntos e as pernas retas. Flexionar a coluna, segurando no encosto da cadeira, com os braços esticados. Segurar por 30 segundos. Uma pausa legal, porque cuidar da nossa saúde e bem-estar é fundamental. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.